Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Olá, amantes do Pizza! Eu sou a Ana Cecília. Oi, eu sou a Jéssica. Oi, eu sou a Letícia. Esse episódio está um pouquinho diferente porque além de celebrarmos o aniversário de quatro anos do Pizza, vamos comemorar que nossas queridas pizzaiolas ganharam o prêmio Dornelis Treméa Jean Ferri da associação Python Brasil em reconhecimento ao excelente trabalho dedicado à comunidade na organização de diversos eventos e no compartilhamento de conhecimento sobre tecnologia e carreira em blogs, palestras e com o podcast. Então, vim entrevistar as nossas queridas Jéssica e Letícia para saber um pouco sobre suas trajetórias profissionais através de perguntas que vocês, ouvintes, nos enviaram e outras enviadas pro, por ex-colegas de trabalho delas. Mas antes, pausa para os recadinhos. Nosso parceiro, Data Bootcamp, está elaborando novos cursos e novidades para 2022. Se você está começando no mundo dos dados ou quer migrar para a área, eles têm cursos que podem te ajudar muito. Acompanhe o Data Bootcamp nas redes sociais para saber das novidades. O Pinal de Brasil possui a Caixa de Ferramentas do Jornalismo de Dados, uma plataforma que reúne mais de 145 ferramentas para trabalhar com dados, classificadas entre visualização, extração, análise, cartografia, limpeza e redes. Ela é um ótimo lugar para você encontrar a ferramenta que estava procurando. Esse mês, a Fiquem Sabendo criou a Wikiline para disponibilizar, de modo acessível e num só lugar, dicas, referências manuais e modelos práticos para buscar informações públicas usando a Lei de Acesso à Informação. Então, se tu tem dúvidas sobre dados e informações governamentais, esse é um bom lugar para dar uma olhada. Todos os links desses recadinhos estão na descrição do episódio. Além dos recadinhos, Queremos agradecer a todo mundo que contribuiu mensalmente com a campanha do Apoia-se para viabilizar esse podcast. Esse apoio foi muito importante para nós. A partir do próximo ano, a campanha sairá do ar. Mas um jeito de continuar contribuindo para o aquecimento do pizza é curtir os nossos episódios, compartilhar com pessoas próximas e avaliar no iTunes. Muito obrigada a todos que acreditam no nosso trabalho. Desejamos ótimas festas de final de ano a todo mundo que acompanhou o PIZZA nesse 2021. Se cuidem, sigam os protocolos sanitários de combate à Covid. E estamos torcendo para que no próximo ano possamos nos encontrar em eventos presenciais. Agora, bora começar esse episódio que eu estou bem animada para essa entrevista. Bem-vindas, minha gente! E muito obrigada por ter topado a ideia desse episódio. Gente, é, é, agora, é agora que a gente fala que a gente tem absolutamente a menor ideia de como esse episódio vai ser feito. Porque faz quatro anos que a gente tem absolutamente todo o controle dessa porcaria e agora, de repente, eu tenho a menor ideia do que vai acontecer nos próximos... Um, uma hora. Aí a gente falou, Ceci, você tem carta branca, organiza aí. E aí... Então, quem são vocês? O que vocês fazem? E qual é a pizza favorita? Tá, ah, meu nome é Letícia Portela, eu hoje trabalho como engenheira de software na né, Stripe, é, que é uma empresa que faz infraestrutura econômica, principalmente pagamentos, mas muito mais coisas. É, vale a pena o disclaimer, né, que tudo que eu falo aqui é opinião minha, não é, não representa a minha empresa. <risos> e a minha visa favorita é, obviamente, sem sombra de dúvidas, peperoni mas eu confesso que o meu coração ele balança assim quando tem uma marguerita boa assim, aquela, aquela pizza que você faz assim, não isso é uma pizza a marguerita ela ganha um coração mas acho que é a preferida a preferida é peperoni agora a curiosidade é que na Itália peperoni é pimentão e eu tenho uma super alergia a pimentão eu não posso comer então toda vez que eu vou para um lugar e eu, quero, eu peço uma pizza de peperoni eu tenho que conferir se eu tô pedindo o peperoni certo <risos> Se é um americano, não é um italiano Eu esqueci o que eu tenho que falar Eu sempre faço a pergunta Eu nunca respondo Para os nossos ouvintes, Jessica está tendo um pequeno acesso de riso E não consegue responder Ai, desculpa É que eu nunca estou na posição de responder a pergunta Então é bem difícil Mas vamos lá Bem, oi, eu sou a Jéssica Temporal, para você que está chegando no Bits agora, é um prazer imenso te conhecer, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. É, eu sou Senior Developer Advocate na OutZero ou OutZero, dependendo como você quiser falar. Infelizmente, meu cargo não tem em português ainda e não se chegou a uma conclusão como traduzir, mas eu trabalho com fazer relacionamentos com developers, no sentido de criar amizades, coletar feedback, prover ajuda e por aí vai. É, e a minha pizza favorita é de pepperoni. Também a pepperoni brasileira fica aí, né? A versão conhecida. Mas tem uma pizza, numa pizzaria muito específica, num lugar onde eu morei há muito tempo atrás, que era uma pizza de quatro queijos com mascarpone, que ela é tipo assim... Se ela tivesse em mais lugares seria a minha favorita, mas como é difícil de achar, a Peperoni ganha, porque eu sempre peço de Peperoni. Temos uma unanimidade. A pizza do pizza é de Peperoni. Vamos começar com a primeira pergunta. É de Murilo Viana. Eu conheci a Letícia, foi no primeiro caipira né, que aconteceu em Ribeirão Preto. É, na época ela estava. Acho que ela tinha acabado de mudar diário. De e logo em seguida ela também mudou de cidade, né, para trabalhar numa nova empresa. Então, é, minha pergunta é a seguinte, Lili, pra você, como foi essa experiência de tantas mudanças em um período tão curto de tempo? Eu acho que, tipo se não me falha a memória, foram três meses tudo isso aconteceu. E logo no começo, ali, né, quando você tá começando no, na sua carreira de programadora. Murilo, que saudade! Ai, é, então, na verdade, foi assim: eu tomei a decisão de, de pegar minha, minha né? Mudar de carreira, eu me demiti do emprego que eu tava, dei duas semanas de férias e comecei numa empresa como desenvolvedora de software. Eu tomei essa decisão, tipo assim, não, vou fazer, vou me demitir e vou me lançar nesse novo mundo. E aí parece muito simples, né? Quando você fala isso, você fala, não, no dia, e assim, eu falei com a minha mãe, né? Porque eu ia ter um, um corte de salário grande, eu ia trabalhar muito longe, eu não ia ter gasolina nem dinheiro Pra pagar o, o estacionamento Eu teria que ir de ônibus Era uma hora e meia pra ir Uma hora e meia pra voltar Tipo, ia mudar completamente Todo aquele estilo de vida legal Que eu tinha de trabalho de carro 15 minutinhos e tal, pá E a minha mãe, obviamente Ficou muito preocupada com a minha decisão Eu tava num emprego super estável Eu tava indo bem na minha carreira Eu tava no meio do meu mestrado Só que ela me apoiou No dia anterior Do meu primeiro dia de trabalho Eu liguei pra minha mãe chorando E acho que eu tive umas três horas De crise de choro No telefone, assim eu, eu tinha certeza que eu tinha feito Uma besteira inenarrável, assim Tipo, eu falei, não, eu estou ferrada e foi muito difícil, muito, muito difícil. Eu tinha certeza que eu ia que tudo dar errado. Aí eu comecei a trabalhar nessa outra empresa E infelizmente a, o ambiente de trabalho não era muito legal Não era o que eu esperava E aconteceram algumas coisas que eu realmente não gostei Que eu achei que não combinavam comigo E aí, eu, aí o pânico veio real, né? Eu tinha quatro meses, três meses Quando eu comecei a perceber aonde eu estava Eu já, já não estava mais no período probatório eu já, eu já não sabia o que fazer Eu, eu pensei, meu, eu vou ter que voltar para minha outra empresa Com rápido as pernas E pedir meu emprego de volta, pelo amor de Deus eu, sabe E a empresa estava numa época Que eles estavam demitindo uma galera Eu nem sabia se eles me aceitariam de volta Foi um, foi um período muito difícil e, e aí realmente eu mudei para Ribeirão Porque eu consegui uma vaga numa empresa lá muito boa E eu tava no meio do meu mestrado e, e foi muita coisa assim Foi muito difícil Tanto é que assim Isso foi no começo de 2016 No final de 2016 a gente ainda estava ganhando Na Python Brasil tava rolando um monte de coisa Eu no final de 2016 Eu fui diagnosticada com um, um princípio de burnout Não era um burnout Totalmente, propriamente dito. Eu não precisei tomar remédio. Eu ainda tava tipo bem leve, né? Mas foi muito difícil, assim. E eu te, eu demorei para me recuperar. Demorei para conseguir encaixar todas as pecinhas no mesmo lugar e voltar a ser eu mesmo. Então não foi fácil. Mas eu, graças a Deus, eu tive a ajuda de muita gente boa que me ajudou os meus anjinhos de guarda todos que tiveram toda a paciência, amor e me ajudaram eternamente. Serei eternamente grata a todos eles e elas. Como foi o teu começo de carreira, Jéssica? Conta um pouquinho pra gente. Foi curioso. <risos> Digamos assim. Bem. É, eu acho que a partir do meu começo de carreira Vem um pouco de que eu tava fazendo na faculdade Na época que eu tava perto de terminar meu curso Então quando eu tava assim, nos últimos dois anos Que eu fiz de curso de graduação Eu fazia informática biomédica na USP de Ribeirão Preto a cidade que a Letícia foi E como conheci a Letícia foi por lá também E eu tava naquela hora, tipo, de ovário racha né? Tinha que fazer TCC, tinha que Escolher o que fazer da vida E tal, eu foquei no TCC Quase desisti do curso, não desisti E aí o que aconteceu foi o seguinte, quando eu formei Eu tava naquela situação de, meu Deus, eu preciso de de um tempo para mim porque eu estou cansadíssima eu tirei 20 dias tipo desligada de tudo fazendo nada e nesses 20 dias tinha acontecido uma coisa curiosa. Tipo, um pouco antes dos 20 dias, o Serenato, o projeto Serenato, estava procurando alguém para fazer parte do time de cientistas de dados do Serenato. Inclusive, se não me engano, a Letícia foi cogitada para essa posição e acabou que ela não estava com disponibilidade e aí ela me indicou lá. E aí, tipo assim, conversei com o pessoal antes do, de começar esses meus 20 dias de férias, assim, da vida. E depois da, desses 20 dias, foi basicamente quando eu conversei de novo com o pessoal eu falou assim: olha, a gente precisa contratar alguém para agora começo do ano, era de janeiro mais ou menos e a gente queria que você tipo, considerar você, você, tipo fizeram uma proposta, basicamente foi assim que eu comecei a minha carreira profissional, né antes disso tinha feito estágio e tal, mas o meu primeiro trabalho real oficial foi no Serenata, trabalhando como cientista de dados e desenvolvedora e pessoa que fazia palestra e coisa e tal e foi muito graças a por exemplo a Letícia fala dos anjinhos da guarda, eu também tenho os meus e essa rede de apoio que eu encontrei dentro da comunidade de Python né porque eu conheci o projeto num sprint tipo por exemplo, e coisa e tal Então meu começo foi muito assim Em parte porque eu tinha feito várias coisas na faculdade Que me deram a expertise, né? É, em sessões científicas e em bioinformática E análise de dados biológicos E em parte porque eu tinha conhecido a... Tava interagindo com um grupo de usuários Python lá de Ribeirão Preto e coisa e tal Então meu primeiro emprego foi no Serenata Foi assim que começou E foi ótimo porque era o que eu tava precisando mesmo <risos> E a gente tem uma pergunta sobre o projeto Serenata de Amor, que foi enviada por Ana Schwendler. Eu e a Jéssica trabalhamos no projeto Serenata de Amor, um projeto de inovação cívica que foi muito noticiado na mídia em 2016, 2017. E a minha última pergunta é, existe algum conhecimento da época de Serenata que tu leva até hoje? Ou seja, que tu leva contigo como experiência para o resto da trajetória de trabalho? Quanto um pouquinho, quais foram os aprendizados, os principais, assim, que tu destacaria nesse projeto? depois de um quase um ano trabalhando serenata tenho muitas eu tenho uma lista imensa e a maioria deles leva comigo né eu acho que o principal e o mais importante para mim profissionalmente foi que durante serenata eu tive a grande oportunidade de dar muitas palestras escrever conteúdo técnico blog post explicando sobre o que a gente fazia em ciência de dados no projeto então foi onde iniciou aquela fagulha de interesse em ser uma pessoa de developer relations que é o que eu faço hoje para mim esse foi uma das coisas principais mas eu acho que um ponto importante é que, por exemplo, eu fazia análise de dados usando a linguagem de programação R. Quando eu entrei no Serenata, eu não sabia Python para análise de dados, eu sabia Python para o desenvolvimento web, eu sabia Django, eu sabia APIs, eu sabia essas coisas, testes de e por aí vai. E aí eu tive que reaprender um pedaço da linguagem e um pedaço das ferramentas para a parte de análise de dados como se fosse uma coisa nova. Assim, os conceitos, um key vai ser um key means, não importa se é R, se é Python, se é Lua ou qualquer outra linguagem. Vai ser sempre a mesma coisa. Mas você precisa aprender a como aplicar esses conceitos que você já sabe na linguagem nova que você está usando. Então, basicamente, essas duas coisas. Foi... Reaprender conceitos que eu já sabia numa linguagem nova E aquela aquele início, né? Aquela sementinha que foi plantada lá atrás Sobre o carinho que eu acabei desenvolvendo por criar conteúdo técnico Ajudar as pessoas a entenderem mais sobre o que eu fazia E dar palestras e por aí vai Que eu vi fazendo toda a minha carreira desde então Tornou parte do meu dia a dia e hoje eu trabalho com isso Que era um grande sonho E aí eu tô bem feliz por causa disso Porque eu, quando eu penso lá no comecinho, meio que tudo se amarra Não fazia muito sentido no começo, mas tudo meio que se amarrou E aí deu super certo Nesses primeiros projetos que tu participou, Letícia Tu traz algum aprendizagem, algum, algum conhecimento que tu, até hoje, assim, tu destacaria? Acho que duas coisas, os, os projetos de código aberto, principalmente, né? Que eu, que eu participei, que as pessoas me... Muitos deles foram, tipo, né, aquela coisa Vem aqui, vou pegar na sua mão e vou te ajudar Essa é a questão de você Se lançar em códigos desconhecidos E tentar encontrar o problema E a colaboração, assim Acho que uma das maiores habilidades que você tem que desenvolver Para desenvolvimento de software Independente da área que você for escolher, certo? Ciência de dados, ou desenvolvimento de software Ou infraestrutura, DevOps, sei lá Chame do que você quiser É você saber colaborar com outras pessoas E saber que a feedback feed feedback é, bom, feedback faz parte quando ele é bem feito, né? Mas feedback é importante, então você saber, tipo, que se uma pessoa tá criticando um determinada parte do seu código porque ela não tá muito eficiente, porque você não tá fazendo as coisas de uma maneira X, entendeu? Se ela defender aquilo efetivamente, aquilo, na verdade, vai te ajudar, não tem nada a ver pessoalmente com você, sabe? E acho que essa foi uma lição que, é, não sei se eu aprendi totalmente <risos> ainda, mas tão guardando sempre aqui no coraçãozinho. As respostas de vocês estão se assim, entrelaçando com as próximas perguntas. Estão sendo ganchos ótimos. Parece que foi tudo muito Planejado. planejadinho. É. <risos> é bem importante mesmo que a gente escute, né, seja assim no trabalho de colaboração é é massa todo mundo aprende e aí feedbacks como tu falou bem feitos, né, não só criticar né? feedbacks construtivos, né, criticar de forma objetiva e que faz e que traga algum benefício para aquele é, para aquele ponto, né, para outra pessoa ou o que ela está desenvolvendo é uma forma de colaborar e é bem Importante E aí a gente tem um áudio de uma ouvinte, que é André Aline. Vocês, na, durante a carreira de vocês, trajetória profissional de vocês, vocês já receberam um não para um trabalho, um, um projeto, que na época vocês queriam muito fazer ou queriam muito trabalhar nessa empresa? E na época vocês ficaram muito mal por isso, mas tempos depois vocês perceberam que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido? Ou porque a oportunidade, as oportunidades que vieram depois foram melhores, ou porque na verdade aquela experiência não teria sido tão boa assim? Sim, mil vezes. Sim A Jéssica eu ouvindo áudio pensa a cabeça assim com a cabeça Nãos e números Inúmeros Nãos inúmeros. no começo da carreira Quando ninguém me conhecia E ninguém sabia quem eu era E eu não conseguia passar em nenhum processo seletivo Nãos quando eu cheguei em Dublin Aqui as coisas funcionavam de maneiras completamente diferentes E de novo Cheguei aqui sem diploma Sem conhecer ninguém Apliquei para todas as empresas grandes Que você puder imaginar na sua vida Recebi muitos nãos da minha vida Mas eu sou da filosofia de que joga pro universo, assim Faz o seu, trabalha muito Mas joga pro universo, o universo sabe o que você tá fazendo Na maior parte das vezes <risos> Eu acho que eu ia perdi a... Na verdade, eu nem conto essas coisas porque eu acho que não vale a pena contra contraprodutivo ficar contando os não que a gente leva. Mas eles são uma constante, assim. Às vezes porque você não está pronta para fazer aquele cargo de acordo com uma régua de alguém que está contratando, que às vezes é justo ou não, depende. Às vezes porque onde você está no mundo não é uma possibilidade de contratação. E eu passei bastante por isso na época que eu estava querendo trocar de área, né? Tipo, sair de Data Science e ir para... Developer Relations, e aí o pessoal fala assim Ah, você tá no Brasil, a gente não contrata no Brasil Valeu por ter aplicado Eu <risos> falei assim, pô, valeu por, por nada também, né Obrigada aí <risos> é, é, é meio que um sentimento duplo, né Um pouco naquela hora você fica chateado, porque é óbvio Magoa, dói, chateia Aí, sei lá, depois de três meses Ou quatro meses, ou seis meses Chega alguma coisa muito ótima, e você fica pensando assim Talvez foi uma coisa boa que não deu certo, né Eu acho que o meu exemplo mais recente Foi esse da OZero. eu apliquei pra várias empresas Internacionais e até até que tinha um ramo aqui no Brasil mesmo. E simplesmente porque eu tinha passado toda a minha carreira fazendo data science. Não me vinha como uma pessoa de developer advocate, né? Uma pessoa de developer relation. A mesma coisa até com data science também. Às vezes a régua da pessoa que estava contratando não era... Tipo assim, ah, a gente, acha que você não tem experiência para esse cargo nesse momento. Mas eu acho que é muito mais importante, além dos nãos, se saber lidar com essa pequena derrota, digamos assim, que é receber um não, é se lembrar das coisas que deram certo. que Eu acho que a gente, às vezes, valoriza pouco isso também. Eu comemoro muito todas as minhas pequenas vitórias, seja isso rodar um código que deu certo. Ah, consertei o teste que tá quebrando, e Ou consegui um emprego novo, né? Porque, querendo ou não, são etapas que você tem que passar, são é, processos de aprendizado. E aprender a levar um não faz parte, né? É parte do, do, do dia a dia de quem tá exposto, quem quer trocar de área, quem quer trocar de emprego. Quem tá tentando. Portanto. É, norm... é tipo assim, uma coisa que é normal. Seria mais legal se não fosse tão normal, mas é normal. E assim, né, eu aprendi muito com todos os anos que eu levei. Seja a direcionar melhor os meus estudos, até melhorar o meu currículo, porque tava mal escrito as experiências que eu tinha. A saber perguntar melhor as perguntas que eu tinha nas entrevistas, para a pessoa me entender do outro lado e conseguir me trazer a informação que eu queria. Porque por mais que, por exemplo, eu, eu falo muito de entrevista Porque é, dentro das Empresas, quando a gente trabalha É mais fácil da gente trocar um não Por um sim, entrevista nem tanto Porque às vezes você submete o seu, o seu currículo Para a vaga, o pessoal só fala assim Ah, não, obrigada, e aí você não recebe mais nada Às vezes você recebe uma resposta que Eu já recebi algumas vezes, fala assim Pô, você tem uma experiência interessante com X, Y e Z Mas a gente está procurando também alguém que, além dessas Tem K, J, L E aí eu o que eu fui fazer, como queria muito aquele cargo Foi estudar um pouco sobre aquilo Descobri que também não queria muito aquele cargo Então, é tipo, tem que aprender a levar o não Curtir aquele sentimento que às vezes é ruim Que deixa você meio pra baixo E bola pra frente, entendeu? Tipo, a, a situação que você tá... Vai mudar eventualmente Você tem que fazer, como a Letícia falou, tem que fazer a sua parte, né? Tem que trabalhar muito, tem que estudar, tem que procurar o que você quer Que é um processo de aprendizado, né? Tudo que a gente faz, a gente está aprendendo alguma coisa E eu acho que eu tenho outra coisa também Que é o fato de que a forma como as empresas te vêm não te representa O não tem muito mais a ver com a empresa do que com você porque principalmente quando você está começando e você tá, né, tipo, você recebe muitos nãos e muitas coisas acontecem, é comum de você, ah, então eu sou ruim, então eu, eu, eu, sabe? Tipo, não, você é uma coisa e a empresa tem determinados critérios, é determinados processos que são feitos por humanos que são problemáticos, todo mundo tem seus problemas. Tipo, receber um não não tem nada a ver com você, porque a empresa, ela vê uma janela muito pequena da sua capacidade, uma janela muito pequena do que você sabe, certo? A gente sabe que uma entrevista de meia hora, 45 minutos, uma hora Tipo, não, não representa você como um todo Não representa o seu potencial, né? Não representa muitas coisas Então, como a Jéssica falou, o não faz parte E o não, não te representa Você é muito mais Você tem muito mais a oferecer Do que a empresa que viu e respondeu não, sabe? A gente tem o primeiro recadinho Que não é uma pergunta Que algumas pessoas enviaram Ai, é, meu Deus Tô preparada. Temporal, eu queria te dar os parabéns pelo prêmio. Eu sou muito orgulhosa de ti, eu sou muito orgulhosa das coisas que tu atingiu até hoje. Eu sou muito animada para sempre acompanhar para onde tu está indo, pro que tu está fazendo. Tô sempre muito animada para ouvir notícias tuas. É muito bom te ter do meu lado há tantos anos e eu espero muito que apenas venham mais anos que a gente possa compartilhar nosso conhecimento e é muito bom te ter por perto. Parabéns. Ai, que linda! Foi de Ana né? Acho que em todos os lugares que eu trabalhei, eu fiz pelo menos uma amizade muito forte por pessoas que eu convivo desde então, digamos assim, né? Desde que eu conheci no trabalho e a gente tipo, teve uma conexão ali e foi muito legal. E, e Ana é uma das, dessas pessoas que eu carrego no meu coração desde então. Eu conheci Ana no Serenata e a gente trabalhou junto, assim, há algum tempo. A é, Ana foi a pessoa que basicamente me ajudou a entender como o projeto funcionava, Quais que eram as partes né, da, daquela engrenagem, quais eram as engrenagens da máquina né serenata, da, da Rose, do Jarbas e por aí vai. E assim, foi aquela coisa assim, tipo, a gente se conheceu e parecia que a gente se conhecia há anos. A amizade continua desde então. Eu falo com a Ana quase todo dia no Telegram e eu falo quase todo dia porque... Às vezes não dá para se falar todo dia, né? Mas, assim, é uma amizade muito gostosa e que eu também espero que a gente continue aí por muito mais anos. Inclusive fazendo planos de a gente se visitar nas nossas respectivas cidades ano que vem, se o Covid deixar. É, Ana, sinto muito carinho. <risos> Obrigada. estava falando sobre a importância de... De colegas de trabalho, amizades, iniciativas também dentro das empresas, né? A é, Letícia falou sobre um, no comecinho ter, não ter tido muita sorte e entrado na empresa que não tem um ambiente de trabalho saudável. E a gente tem uma pergunta sobre isso. É, essas iniciativas né, dentro de, de empresas para que sejam mais inclusivas e diversas. Oi, meu nome é Júlia, eu trabalhei com a Jazz no iFood e dei aula com ela no Data Bootcamp, apesar de conhecê-la bem antes disso. A chegada dela na empresa foi algo que, no início, assustou muita gente. Nossa, agora a Jéssica Temporal do Pizza de Dados trabalha aqui. Mas a verdade é que logo isso se quebrou e ela foi importantíssima na formação de várias pessoas, especialmente mulheres e cientistas de dados, e não só no iFood. Inclusive, uma das metas pessoais dela foi preparar mulheres cientistas de dados para falar em eventos, o que é super legal para as empresas, mas é ainda mais legal e relevante na formação profissional dessas pessoas. Como é que a gente pode fazer para expandir esse trabalho maravilhoso e que iniciativas vocês acham massa que as empresas tenham para esse tipo de inclusão? Tá vendo? É por isso que eu acho que a gente tem que levar as amigas para entrevista com a gente, porque elas sabem falar melhor da gente do que a gente. <risos> conta um pouquinho sobre essa iniciativa que liderou lá né, dentro do iFood E aí depois eu queria perguntar à Letícia é, né, que durante na verdade as duas durante a trajetória profissional de vocês quais as iniciativas de inclusão e diversidade que vocês encontraram nas empresas, e que colaboraram com o desenvolvimento pessoal e profissional. Que difícil, cara. Assim, acho que desde que eu comecei a participar da comunidade Python, eu me senti muito mais representada, né? Por exemplo, existiam é, iniciativas de diversidade e inclusão dentro da própria comunidade, como o PyLadies. E aí, algo clicou ali, né? Quando eu passei a conhecer o PyLadies e entender aquilo ali, como uma rede de apoio, uma rede de treinamento, uma rede de pessoas maravilhosas que querem ver outras pessoas maravilhosas crescerem é, profissionalmente na vida, em tudo. E aí eu sempre levei, eu sempre entendi, quer dizer, sempre não, mas depois que eu entendi a importância que a gente tem é, enquanto pessoas que trabalham na área de tecnologia, que somos mulheres, que já é um, uma área que é a gente tem sub-representações inúmeras de vários grupos, tanto de raça, cor, gênero. Depois que eu entendi isso, qual que era a importância de estar nos eventos, de dar palestras, de organizar os eventos, de ajudar outras mulheres, eu meio que encontrei um pouco de um propósito para mim. Parte do meu propósito de vida é tentar ajudar outras mulheres e grupos subrepresentados, a se encontrarem na tecnologia, porque é um lugar que eu gosto muito, é uma carreira que Mexer com tecnologia é uma carreira que me, me agrada muito, eu acho muito interessante e, e eu acho que se a gente consegue diminuir a barreira, vai ser benéfico para todo mundo Existem pesquisas por aí que já provam isso, tá? Não estou falando só porque eu acho isso, não Mas é algo que eu sinto, assim, no meu coração Que é uma coisa que eu vejo como um resultado muito benéfico E aí, desde então, eu sempre procurei como ajudar outras mulheres Como ajudar outros grupos representados, não só mulheres, né? E aí o que, eu, o que eu acredito também é que se a gente procura compartilhar o conhecimento que a gente tem, é, a gente vai ser mais efetivo é, no nosso trabalho, nas iniciativas. Falar em, em evento é uma coisa que eu aprendi a fazer meio que fazendo, né? A minha primeira palestra foi no grupal de Ribeirão Preto, eu estava nervosíssima, eu mal respirei durante os 20 minutos que eu falei no palco para, uma para tipo assim, 10 pessoas. Não era nem tanta gente assim. E assim, eu, se você perguntar o que é que eu falei, eu não lembro. Porque eu estava muito nervosa, eu simplesmente apaguei tudo que eu falei. Não dá para fazer a mesma apresentação hoje, por exemplo. Depois que eu desenvolvi esse gosto, eu fiquei assim... Puxa, eu aprendi formas, maneiras de passar por cima, digamos assim, dos meus nervosismos. Por exemplo, eu tenho a tendência a falar rápido. Se eu estou nervosa, eu falo muito mais rápido. Se eu falo rápido, eu gaguejo a minha língua e bola e ninguém me entende. Então, eu aprendi mecanismos que me auxiliaram a falar mais devagar, dar tempo para processar as informações. Por exemplo, um simples, é, uma simples coisa que você pode fazer é sempre começar com alguma gracinha a sua apresentação, porque aí você dá uma risada e você força a respiração a voltar para o jeito mais natural. Fazer pausas antes de responder uma pergunta, para não ficar A, ah, E, hum, A. Ah. De vez em quando a gente fala faz isso, não tem como fugir. Mas você consegue diminuir bastante se você fala mais pausadamente. Beber um golinho de água e quando eu falo um golinho é um golinho bem pequeno, é só tipo molhar a boca assim com água para poder você forçar a respiração também, esse tipo de coisa. E, eu, e assim, eu conhecia muitas mulheres que tinham vontade de fazer apresentações em um eventos de tecnologia e não sabiam por onde começar. Eu sou meio doida e aí eu comecei fazendo e aí eu vi assim, uma hora tipo essa coisa engata ou então não engata. E eu desisto disso, é porque eu sempre fui assim que eu fiz com toda a minha vida, né? Tipo, aprendi a programar, uma hora é programação em gato, em gato mesmo, ou ia trocar de carreira, coisa do gênero. Com palestras não foi diferente. Então, eu via muito uma conversa no grupo de mulheres dentro do iFood, que era, pô, eu quero fazer palestras, mas não sei por onde começar. Inclusive, dentro do PyLades, é uma conversa que eu tenho frequentemente com algumas PyLades sobre como treinar outras PyLades para submeter essas palestras para call for papers de evento e coisa e tal. E é uma coisa que eu, que eu adoro, porque para mim já virou método, mas eu acho que as pessoas não precisam sofrer com o nervosismo, com as incertezas do jeito que eu sofri, na época que eu sofri, hoje em dia, porque tem gente para ajudar. E do mesma forma que eu fui muito ajudada pela comunidade, eu acredito em contribuir de volta com o que eu aprendi. E aí entram todas as iniciativas que eu faço parte, né? Seja o pizza que é para ajudar a diminuir a barreira entre entender sobre coisas de data science em português Seja ajudar outras pessoas a fazerem suas palestras e submeterem palestras para mim em tecnologia Ou qualquer outra coisa, pilates, qualquer outra coisa que eu faça Esse é um dos motivos, né? E assim, enquanto mulher em tecnologia, eu já sei que tem muitas barreiras para outras mulheres também, e que ajuda essas mulheres a saberem que existem mulheres que foram bem-sucedidas, como eu, a Letícia, que estamos aqui, a Ceci, e por aí vai. Então, querendo ou não, a gente representa alguma coisa que é importante, e se a gente consegue ajudar as outras, né, isso multiplica, né? Se eu ajudo três pessoas, as pessoas vão ajudando três pessoas, e assim sucessivamente, isso vai passando para frente, e aí cresce, a gente aumenta a nossa capacidade de atuação. É, mesmo que indiretamente. Então é mais ou menos isso, é por isso que eu me envolvo em tantas iniciativas, é por isso que eu sempre tento ajudar, sempre que eu posso. a Jéssica falou já um monte de coisa que eu ia falar. Assim, eu acho que a, o, o meu primeiro contato com programação no sentido profissional é, foi um, totalmente uma iniciativa de inclusão da comunidade Python. Eu fui no primeiro encontro, não me senti confortável, teve todo um movimento. É, de muitas pessoas em fazer com que o próximo encontro que eu fosse me me me, me sentisse mais à vontade assim tudo muitas coisas que eu vivi na comunidade de Python foram foram iniciativas de inclusão não necessariamente tipo grandes programas mas coisas pontuais que que fizeram toda a diferença assim. às vezes a iniciativa de inclusão é, é tipo pode ser uma coisa muito pequena que vai transformar aquela a vida daquela pessoa sabe pode ser prestar atenção no que ela tá falando ajudar no sabe, tipo, uma coisa muito pequena. Eu sempre conto de um caso, eu fui no primeiro encontro de Python, e aí, alguns meses depois, o Mário Sérgio mandou um, o formulário para eu preencher a PyCon, nos Estados Unidos, tem um formulário que você pode preencher e pedir dinheiro para poder ir para o evento. Poucas pessoas sabem disso, mas é, tipo, você vai lá, preenche a sua história e pede o quanto de dinheiro que você precisa para poder ir ao evento. E eu pedi, e na época eu ganhei 800 dólares para ir para Portland. E eu fui para Portland, e eu... Estava sentada, aí tipo, eu não consegui dormir, tá? Né? Aquela coisa de jet lag e animação, e eu não sabia o que eu estava fazendo lá, e tipo, eu ainda, eu ainda tinha acabado de virar de desenvolver, né? Pegar o meu emprego como desenvolvedora. Eu cheguei às sete horas da manhã no evento e fiquei sentada olhando para o teto, pensando o que que eu tô fazendo aqui. É, eu não tinha ganhado os $800 dólares ainda, eles dão né quando você chega lá. E eu pensava, gente, eles não vão me dar dinheiro, eu sou uma fraude, não sei o que, e toda aquela coisa. E a Carol Willing, que foi, inclusive, que noite da Python Brasil 2019, passou na minha, assim, na mesa que eu tava e falou assim, essa é a primeira PyCon, né? Você tá muito quieta. Eu falei, é, minha primeira PyCon. Aí ela virou pro cara do lado e falou, essa é a primeira PyCon também, não é? Aí ele falou, é. Ela ah, então, vocês têm muito para conversar. E foi embora. Foi tipo, toda a interação que eu tive com ela. Ou seja, ela gastou 30 segundos do tempo dela, certo? Ela não gastou mais do que 30 segundos perguntando se era a minha primeira PyCon para me apresentar para uma pessoa do lado para eu me sentir confortável. Tipo, nem às vezes a gente fala de, de iniciativas de inclusão, né? Como essa coisa, tipo, mega e não sei o quê. Mas pequenas coisas podem fazer uma diferença tão grande. E eu falo isso por quê? porque Porque eu, eu acho que eu nunca vivi uma coisa, tipo, grandes iniciativas de inclusão, tipo, programas inteiros, sabe? Tipo, eu tive algumas coisas que eu participei, mas eu, eu tive que tomar muitas rédeas da, da minha carreira, sabe? Tipo, e acho que pelo fato de eu já ter tido uma carreira antes da programação, isso meio que me ajudou a, a tipo, botar a cara a tapa, sabe? Então... Eu, eu acho que, quando a gente pensa em inclusão, são, são também pequenas coisas. São também, tipo, você deixar a pessoa confortável naquele espaço, não necessariamente só fazer uma coisa proforme, sabe? E eu falo isso, e tem, tem outra coisa também, que é a questão do... Como a Jéssica falou assim, ela gosta de dar palestra, certo? Ela, ela quis ir atrás dessa habilidade né, de desenvolver atória e tudo mais, mas nem todo mundo se sente confortável, nem quer fazer isso. E existem muitas maneiras de você achar o seu próprio caminho e se desenvolver. Então, por exemplo, eu hoje, eu tenho muito pouco contato com grupos de tecnologia. Eu não consigo lidar. Slack para mim é tipo, não consigo acompanhar. Grupo de Telegram que tem mil mensagens, eu já desisto logo. Então, a minha forma é escrever, porque escrever é uma coisa que eu tenho controle eu consigo me expressar muito bem. Né? que eu acho que <risos> é muito boa não é outra história mas eu acho que me expressar melhor do que eu quando eu falo ou quando eu tô em grupos de, de chat né instantâneo e cada um tem a sua forma cada um tem a sua maneira de encontrar as coisas que te fazem crescer profissionalmente e vai muito de você se assim, encontrar o que que o que que você quer se desafiar né o que que você quer ir atrás para fazer e muitas vezes a inclusão, a, tipo, o espaço não vai estar tá lá, você vai ter que criar, né? E você vai ter que ir atrás das oportunidades, e aí, aí alguém vem, dá aquela, aquela ajuda, e você vai crescendo aos poucos, mas tomar as rédeas e, e fazer fazer o que você puder, né? É porque, por exemplo, ter um, um, uma iniciativa de inclusão numa empresa que que tem, sei lá, um ambiente tóxico, tipo, de que, que adianta, sabe? Colabore também para a inclusão de novas pessoas que estão chegando encontre seu jeito, é. né? E, co e colabore do seu da, da maneira que você consegue, né? A gente tem que pensar que nem todo mundo tem tempo de, de fazer tudo. Tem gente que, sei lá, mãe solteira, pai solteiro, tem dois, três filhos para criar e está tudo bem, assim, né? Dentro, encontre as coisas que você possa ajudar dentro do seu limite. Às vezes, é só essa coisa pequenininha já vai fazer uma super diferença na vida de alguém. E aí, no fim das contas, é isso que importa, né? Se todo mundo melhorar um pouquinho... No final do ano, melhorou um montão. <risos> Temos mais um recadinho. Lindezas parabéns pelo prêmio, foi mais do que merecido, um reconhecimento até tardio pelo trabalho incrível que vocês fazem é um prazer enorme conhecer vocês e acompanhar de perto tudo que vocês fazem e mal posso esperar por tudo que ainda vem por aí, parabéns de novo e beijão ai que linda Ai, beijo Júlia <risos> Ai, cadê uma Python Brasil presencial para eu abraçar todas as pessoas? Nem fala. Ano que vem, se tudo der certo, a vacinação avançar. Sério, eu quero abraços, abraços, muitos abraços. Eu também tô carente de evento presencial, cara. Tipo, eu entrei nesse entrego porque, 70% do tempo, a gente tá fazendo evento. <risos> e eu não fui para evento ainda, tudo online. Eu tô me sentindo cansada de falar com a câmera. <risos> E esses encontros presenciais propasionam uma interação muito massa, inclusive no ambiente de trabalho, assim, que está todo mundo remoto. E é uma interação bem diferente, né? Aí tem uma pergunta agora de Murilo, novamente Murilo Viana, sobre as interações, assim, e, e grupo, e presencial. Bom, a Letícia é uma pessoa muito divertida, muito descontraída. né? Eu lembro que quando a gente trabalhava junto era um ambiente muito, muito tranquilo e muito... Engraçado, a gente tinha muito essa de que quando o nosso chefe, né, se azentava, por, por determinadas razões, ou da própria empresa, ou às vezes alguma coisa pessoal, a gente tinha, tinha essa brincadeira de que era a hora da festa, né, o party time lá. E ela era sempre quem puxava, era, tipo, saiu da porta, ela já olhava assim pra todo mundo, né, e ela party time! Então, tipo, era bem engraçado. Aliás, um beijo aí pro Selkan, que foi que foi nosso chefe nessa época, foi maravilhoso, assim, esse período e agora agora ela é líder né ela trabalha como um líder de uma equipe a minha pergunta é exatamente essa Lele para você qual é a sensação de hoje estar do outro lado e de saber que provavelmente quando você não está presente rola um party time na sua ausência <risos> ai gente era muito engraçado porque a gente é sério a gente se olhava, assim, aí todo mundo com os braços pra... time, Colocava uma música bem altão, assim, antes de terminar o trabalho. Era muito engraçado. Acho que uma vez um dos, o meu chefe voltou <risos> e viu a bagunça. Tipo, dois segundos depois que ele tinham saído. Ai, é... olha, eu não sei se eu, eu... hoje oficialmente eu não sou líder de... de nada, né? Mas eu eu acho eu não acho que eu sou... não cheguei nesse ponto de liderança de, eu ainda sou a pessoa que chama para bagunça. E eu acho que acho que nessa época de trabalho remoto assim, é mais importante ainda ter alguém que faz a bagunça, sabe, tipo, que, que, que faz essa interação porque silêncio numa chamada de vídeo é bizarro, né, é, é estranho, é desconfortável, se fica aquele silêncio horroroso. Eu fico pensando assim, tem, tem gente que não conhece empresa, tem gente que não conhece faculdade presencial, tem gente que não conhece empresa presencial, e aí você tem que se ambientar num, num sabe, numa coisa nova. Então, eu acho que, que fazer, tipo, bagunça, interagir, colocar uma música, falar, tipo, besteira, asneira, sei lá, dentro dos limites legais, né, da, das coisas éticas e tudo mais. <risos> Mas, tipo, ser essa pessoa que traz essa, essa diversão pro trabalho remoto é muito importante, assim, e, e eu tento fazer isso muito no meu time, porque eu, eu fico com pena, de verdade, assim, que é muito diferente você entrar num time quando você tem um presencial, que você pode sair fazer alguma coisa, Coisa e tomar um cafezinho na rua, vai tomar uma cerveja depois do trabalho, sabe? Tipo, é, é muito diferente, então tem que ter alguém que chama de party time <risos> e chama para bagunça, porque vivemos tempos difíceis, né? O meu time a gente faz, é, teve algumas reuniões já que o meu, o meu gerente, ele chamava uma reunião, e aí quando a gente chegava na reunião, ele falava, peguem suas bebidas, a gente vai fazer um, um jogo. Tipo, era uma reunião de uma, duas horas no final da sexta-feira, que era tipo só jogos. Então, Murilo, acho que eu continuo sendo a menina do party time. <risos> acho que eu nunca vou, eu vou deixar disso. E se tiver uma party time, quando eu sair... Eu volto para poder participar. <risos> Você já teve a oportunidade de liderar alguma equipe nesses anos de, de profissão? Eu eu liderei projetos mais do que equipes. Assim, claro que tinham pessoas dentro do projeto que se formavam equipes, mas não era uma coisa assim, tipo, né? De longo prazo eram coisas bem contidas dentro do seu do seu escopo. Então, quando eu trabalhava numa empresa menor, eu fiquei responsável pelos times enquanto o CTO viajava, agora no meu trabalho eu, eu, eu liderei alguns projetos que tinham uma ou duas pessoas e ainda estou, ainda sou um bebê na minha carreira, <risos> mas sim, mais projetos e pessoas, eu, tipo, o projeto como foco principal da liderança do que pessoas. Fez sentido? É diferente você falar assim, ah, eu sou o líder técnico de um time, sabe? Porque você tem uma liderança indefinida. O meu papel de liderança é bem definido. Assim. O, meu, o meu time trabalha muito por projetos. Então a gente tem um time grande que se subdivide em um projetos, e cada projeto tem uma pessoa responsável por tocar aquele projeto para frente e fazer com que o projeto chegue na linha final. Então nesse meio tempo você tem as pessoas que vão trabalhar com você, o que você tem que fazer. E aí quando acaba você deixa de ser o líder daquilo porque o projeto acabou. Como é essa experiência de sair Da pessoa que está colaborando com o projeto Para a pessoa que é Responsável por liderar E fazer com que esse projeto seja entregue Olha, é, é bem é bem diferente, assim. Eu acho que, primeiro, a primeira coisa que, é, que eu achei muito difícil é que quando você faz o um negócio, bom, eu confio em mim mesma. Então, eu confio no que eu tô fazendo, na qualidade do que eu tô entregando, né, nas coisas que eu, que eu faço e que eu tenho que fazer. Quando você trabalha com outras pessoas dentro de um projeto, especialmente quando, né, tá no seu, <risos> tipo, é você que, que vai pra linha de frente, você confiar e você, tipo, trabalhar com pessoas em que você pode falar: Fulana faz isso aqui e você poder esquecer Entendeu? Tipo, você não tem mais que tipo, cobrar, checar em nada, assim. É, é muito difícil. Isso, e, e não ficar, tipo, em microgerenciamento, né? Tipo, saber que a pessoa vai fazer, vai fazer o melhor e interagir com isso. Eu acho que isso essa é a maior diferença, porque você não tem controle sobre tudo o que acontece. Porque se, se o projeto tem mais de uma pessoa, quer dizer que o projeto é grande. Ou seja, que uma pessoa só não consegue dar conta de tudo. Ou seja, você, como líder do projeto, não consegue dar conta de tudo. Então você tem que aceitar que tem partes do projeto que você não vai entender, vai ter partes do projeto que você não vai fazer. Tem mais projeto que talvez você nem consiga é, olhar para ver se tá bom ou não tá. Então você tem que ter confiança no, no trabalho que o seu time está fazendo. E eu acho que essa foi a maior assim, a coisa mais difícil, sabe? E também numa posição de liderança, você tem que pensar: o meu trabalho é muito ob obcecado pelo produto, né? Pelo a gente está resolvendo o problema certo, o que a gente está fazendo faz sentido? Como é que a gente vai fazer uma priorização de tarefas para que a gente entregue o melhor possível, o mais rápido possível? Dentro dessa lista de tarefas, o que, que a gente precisa? Que é essencial, tipo, não dá para viver sem, e o que, que a gente consegue fazer depois de entregar na mão do cliente? Então tem essas, é, essas outras coisas, né, que são importantes, mas eu acho que se eu, se eu faço falar uma coisa fundamental é isso. Se tem mais de uma pessoa, o projeto é maior do que você. Se é maior do que você, você não tem capacidade de saber sobre tudo, então você tem que confiar em quem você está trabalhando com. Acho que a Jéssica está passando por alguma coisa parecida, né, Jéssica? Conta aí como é que é. Ela tá reflexiva, né? <risos> Aí que eu tava pensando que eu tô passando por uma coisa parecida dentro da empresa que eu tô hoje. Eu passei por algo mais próximo do que você viveu, que foi a sua gerência de projetos. Mas que era uma liderança informal. Por exemplo, dentro do iFood, teve uma época que eu era a pessoa mais sênior do meu time. Era eu de sênior e duas pessoas juniores. Duas mulheres maravilhosas juniores, por sinal. Cada uma com sua peculiaridade, suas, seus pontos fortes, seus pontos fracos. E na posição de liderança dentro do iFood, era uma liderança informal. Eu ajudava a gerenciar e elas a se organizarem E óbvio, com o meu perfil de mentoria né, De outras mulheres ajudarem elas a crescerem Ajudei a identificar os pontos que elas precisavam melhorar E ajudei a colocar tarefas no dia a dia Que permitiriam elas a crescerem E trabalhar naqueles pontos que elas queriam melhorar Hoje é um pouco diferente Hoje eu estou trabalhando num projeto Que depende de partes que não são do meu time, por exemplo Então, parte desse projeto está sendo Eu estou meio que gerenciando essa assim, iniciativa, é, que é algo que vai ser útil pro meu time, mas que eu dependo do time de design, eu, de, eu dependo do time de automação, para poder fazer isso acontecer, e aí eu não tenho controle sobre como uma pessoa do time de automação, ou do time de design, vai organizar o seu dia, vai fazer as suas tarefas e coisa e tal, o máximo que eu faço é fazer check-in toda semana e falar assim e aí, deu tudo certo, eu de alguma coisa eu descobri mais essa e essa informação um outro time, um terceiro time, que eu acho que pode ajudar, e Agregar todas essas informações num ponto único de verdade, né? E aí eu acho que isso é interessante porque se você está pensando em assumir um cargo de liderança, isso te dá uma oportunidade de experimentar a liderança sem necessariamente ter tanto risco. Tem risco, vai, porque vai ter resultado que vai ser interessante, é algo que as pessoas querem ver, te faz é, praticar as skills de liderança, comunicação, é, ajudar as pessoas a se desenvolverem, por aí, vai, e te prover uma rede de segurança Que é, putz se, se algo der errado, se eu precisar de ajuda Tem para quem eu pedir essa ajuda Tem para quem eu me apoiar para poder fazer Porque quando você é líder, que aí você é oficialmente líder De um time, é meio que você e você mesmo E se der ruim, é, você falhou Enquanto liderança É óbvio, né? Tem como mitigar essas coisas Tudo mais, mas quando você tá cuidando De um projeto, você consegue Ter um certo apoio para fazer o projeto dar certo, por mais Que seja o seu bebê, por mais que seja Aquela, aquela criança sua, você tem que criar você tem que alimentar, garantir que está indo no banheiro, dar vacina, essas coisas. É, é muito legal isso porque, por exemplo, eu gosto muito dessa parte de liderança, de organização, de identificar pontos fortes de cada pessoa, ajudar essas pessoas a desenvolverem outros pontos, principalmente quando eu passei por algumas coisas. A carreira, no caso do iFood, era parecida e elas queriam evoluir mais ou menos nos pontos que eu já tinha passado por eles e evoluído. Então você consegue contribuir com as outras pessoas. É muito legal, eu acho muito divertido. E é importante ver né, como que a empresa te dá essa rede de apoio. Porque eu cheguei na altura falando, eu quero ser chefe daqui uns dias. <risos> daqui uns dias, né? Daqui uns anos ou meses, ou quando acontecer o um momento, quando eu estiver preparado e tal. Agora eu quero conhecer sua empresa, fazer, aprender a fazer bem meu trabalho e daqui um tempo eu quero ser líder. Eu quero ter um time, eu quero cuidar de pessoas, eu quero ajudar pessoas a se desenvolverem. É, e aí meu chefe estava sempre assim, vamos ver como a gente consegue ajudar você a desenvolver as skills de liderança dentro da empresa. Preparar um planejamento e coisa e tal. E aí um projeto te dá essa oportunidade. O que eu acho excelente empresas deviam fazer mais isso. É, é, eu sei que Difícil às vezes, mas é muito bom. Outra coisa que eu esqueci. Você numa posição de liderança, e isso aí, independente do se você é um líder de um time, um gerente, um tech lead, ou só liderando um projeto, você também não pode surtar com os seus colegas. Tem isso. Isso também é muito difícil, porque às vezes você tá dependendo de um time e o time não tá colaborando com você, as pessoas não te respondem ou estão fazendo coisa errada. E aí você tá, tipo, espumando, você tá querendo assassinar uma pessoa, entendeu? Tipo, você tá com muita raiva, aí chega o seu colega super frustrado falando que não tá conseguindo fazer que ou que alguém não responde e você tem que fazer cara de, de tozen de tá tudo bem a gente vai dar um jeito a gente vai resolver porque a pessoa tipo principalmente a pessoa tá tipo numa posição mais júnior dentro da carreira dela ou se ela acabou de entrar no time sabe não tem muito conhecimento de como as coisas funcionam você não pode simplesmente pegar pegar toda sua frustração certo tá tudo dando errado e jogar e vomitar em cima dos seus colegas que estão trabalhando com você entendeu então esse filtro também rola. E uma coisa que eu aprendi, eu trabalhei num projeto recentemente, Jéssica sabe, porque eu mandava mensagem para ela falando eu vou me atirar da janela que esse negócio não está funcionando. Chegava para os meus colegas de trabalho e falava tudo bem, tudo lindo, nossa, maravilhoso, tá, tá uma droga, mas a gente vai fazer funcionar. E acho que o aprendizado que eu tive também disso é que quando você está em posições de liderança, ninguém espera que você faça o projeto sem problemas. As pessoas esperam que você resolva os problemas que a então, as suas frustrações, as suas coisas todas, eu fiquei muito frustrada comigo mesmo, do tipo, gente, eu sou péssima, eu não servo para liderança, porque o meu projeto tá caótico, tá tudo dando errado, os times não estão entregando, eu não vou conseguir entregar no prazo, blá blá blá blá blá blá, e eu comecei a surtar comigo mesmo de tipo, se eu não tô dando certo, se esse projeto não tá dando certo, claramente eu não tô numa posição boa, eu não sirvo para essa posição que eu tô, mas não a liderança tem muito mais a ver com como você lida com as adversidades do projeto do que fazer um projeto sem adversidade, porque não existe o projeto. Se o projeto foi sem diversidade, ele foi entregue muito depois do prazo, ele não precisava, ele era uma coisa que ninguém queria, não adianta. Então essa coisa de você gerenciar suas frustrações e você saber que ser um bom líder, liderar bem projetos ou times tem a ver com você, como você gerencia os problemas, também é importante para você começar a absorver e começar a respirar fundo quando as coisas dão todas erradas e elas vão dar em algum momento. Pode não ser nesse projeto de hoje, vai ser no de amanhã. E aquela coisa, né? A rede de apoio não é só, tipo, seus colegas também, né? Às vezes são seus amigos que falam assim, não aguento mais. Porque a gente precisa ter gente pra gente compartilhar as frustrações e dar aquela aliviada, entendeu? Tipo, sei lá, e fazer exercício, correr na praia, o que for. Você precisa ter uma válvula de escape. Xinga pros seus amigos. Aí chega maravilhosa no seu projeto e fala, tá tudo bem, eu tô super calma. Nada está acontecendo. Exato. Faço muito, inclusive. <risos> eu faço isso todo ponto dia, fingir para os meus amigos, funciona muito bem. E Murilo, além das perguntas, deixou o recado também. Pô, falar da Letícia é chover no molhado, né? Uma pessoa extremamente atenciosa, é uma pessoa que não é egoísta quanto a conhecimento, né? ela adora compartilhar conhecimento, eu aprendi isso muito com ela, assim, é... aliás, eu aprendi muita coisa com ela para falar a verdade quando a gente trabalhou junto também ela foi a pessoa que mais me deu suporte a gente na área de programação como um todo tem muito da síndrome do impostor e ela me ajudou bastante também com isso é uma pessoa de um coração enorme sempre muito alegre é, às vezes é até difícil a gente ficar o tempo todo sério com ela que é sempre uma brincadeira então assim poxa só só coisas boas para falar e ela é merecedora de tudo que ela conquistou até hoje. Beijão, Lili. Ai, meu Deus, o O Murilo fez parte do, do primeiro emprego, assim, que eu realmente aprendi as coisas e foi uma pessoa muito especial. Ai, Ceci tá fazendo a minha vida muito difícil. Vocês são muito queridas, gente. Muito queridas. A gente teria mais perguntas e recadinhos para um episódio parte 2. Mas vamos ir para uma pergunta de um ouvinte, que é sobre trabalho no exterior. Vocês duas estão trabalhando no exterior hoje em dia. E aí, Vitor Alasset. Olá, meu nome é Vitor e essa pergunta é mais direcionada para a Letícia. Eu queria saber como foi a trajetória dela para ela conseguir trabalhar no, no exterior. Quais os, os caminhos que ela percorreu, é como ela aplicou ou se foi indicação. Eu queria saber como foi. É, então, oi Vitor, obrigada pela pergunta. Então, na verdade, eu, né, o meu namorado é, recebeu uma proposta para vir para Dublin e eu decidi vir junto e apliquei quando estava aqui. Então, eu não fiz é, a realocação com a, uma empresa daqui, eu fiz uma, uma realocação com a empresa dele e estando em Dublin eu falei, ah, tem uns três anos aí de experiência, vai dar certo, né? vai dar boa a minha primeira assim, reação foi foi bem bem ruim pelo fato de não ter uma faculdade de peso e tudo mais muitas empresas usam software de currículo e os seus currículos, né ninguém ninguém ninguém vê então assim a coisa mais difícil para mim foi chegar numa cidade que eu não conhecia ninguém com um currículo não tradicional não falando inglês né nativamente e ter que me reposicionar no mercado e tem algumas coisas que foram diferentes então por exemplo eu tenho um mestrado uma graduação e um mestrado que são no eu gastei aí oito anos entre entre as duas coisas mais a minha experiência profissional que foi muito muita dela foi junto com essas duas coisas então e, efetivamente, gente tinha muitos anos de experiência Mas para cá não conta Tipo, tem muito curso aqui que a graduação e o mestrado são quatro anos Então você chega para uma entrevista de emprego com um mestrado do Brasil você está vindo com sei lá oito anos de experiência mais trabalhar porque eu trabalhei enquanto eu fazia o mestrado e você está competindo com uma pessoa de quatro anos recém saída da graduação e para essas para máquina para quem está né tipo para recrutador que não entende a nossa educação que não entende de onde eu estou vindo aquilo ali era mesmo eu eu estava entre aspas no mesmo nível do pessoal que está saindo de, com quatro anos graduação mais mestrado então assim, foi foi um foi um pacto bem grande assim do tipo opa peraí mas eu tenho mestrado, mas não é a mesma coisa. Mas é, mas não é, entendeu? Eu apliquei para todas as grandes empresas da que tinha aqui em Dublin, todas. E fui recusada em todas. Algumas não me deu nem um e-mail de muito obrigada pelo currículo. E pedi indicação de gente que estava dentro, conhecia, peguei toda a minha comunidade de Python, as pessoas que me conheciam brevemente, falei, me recomenda aí, pelo amor de Deus. E nada, não recebi nenhum, muito obrigada. O emprego que eu consegui, eu consegui, eu, eu passei para duas vagas que, que aconteceram tipo com dias de diferença. Uma foi para onde eu estou agora, a Stripe, e uma foi para uma outra empresa que eu apliquei, assim, em site. Era uma empresa pequena, apliquei só para ver. Falei, bom, as grandes não estão nem me dando para me dando oi. Então eu vou aplicar para uma pequena só para ver qual é. E aí eu passei nessa empresa pequena e a Stripe, na verdade, eu fui para um meetup de Python na minha segunda semana aqui, que estava acontecendo na Stripe e a Stripe eu, eu já tinha trabalhado com ela na mesma época que eu trabalhei com o Murilo, eu sabia mais ou menos o que fazia, mas não era uma empresa que estava assim, super no meu radar, sabe? Não estava no Brasil ainda, não, não, não sabia o tamanho que tinha, a escala que tinha. Ai, graças a Deus, que senão eu não tinha aplicado. <risos> E aí eu, eu fui nesse meetup de Python e, claro, como sempre, eu era, tipo, a terceira mulher da, do lugar <risos> na minha sina. E aí eu, uma dessas, das, dessas mulheres que estavam lá, ela era da Stripe e ela estava recrutando pessoas para a empresa e principalmente mulheres, né? Ela estava tentando fazer com que mais mulheres aplicassem. E aí eu conversei com ela por, sei lá, meia hora e eu falei, metade de mim queria ser ela e metade de mim queria ser amiga dela. Era uma coisa, foi uma coisa tipo assim, eu não sei o que essa empresa faz. Faz, mas eu quero estar aqui dentro. E aí eu fui, voltei para casa, coloquei lá a Glassdoor, né? Vamos ver se o que ela tá me falando é verdade mesmo, porque gatos caudado tem medo de água fria. Aí eu olhei lá as notas altíssimas assim, tipo ambiente, né? Tipo todo mundo com nota muito boa. Vou aplicar então, E aí apliquei e acabei passando Então, na verdade, efetivamente Eu só fiz dois processos seletivos Mas eu apliquei para tipo umas 20 empresas Ah, e teve outra coisa também Que foi a questão salarial Que por causa dessa diferença de, Entre né, a minha experiência profissional E com quem eu estava competindo A minha expectativa salarial era bem alta Comparado com o que as pessoas consideravam De mesmo nível Então, muitas vagas Quando eu falava minha pretensão salarial As pessoas nem, nem conversavam comigo mais também como está sendo? Esse entrar numa empresa estrangeira e fazer essa essa migração para o acelerinho do país. O meu, a minha história é um pouco diferente da Letícia. <risos> Vamos lá. Primeiro que eu estava muito confortável onde eu estava antes, que era o iFood. Eu tinha uma carreira que eu estava gostando, eu tinha feito projetos relevantes. Tinha tudo para dar muito certo durante muitos anos. É... E deu certo durante todo o tempo que eu estive lá. Mais ou menos na mesma época que eu primeiro que eu de, depois de algumas experiências profissionais, né, eu comecei a fazer entrevista por esporte. Então eu nunca passei muito tempo sem fazer entrevista para cargos, é, ou mesmo cargo que eu já estava parte praticando, outros cargos que eu tivesse interesse de ciência de dados, coisa e tal. Principalmente porque é uma ótima medida de ver como o mercado te enxerga, principalmente no Brasil. É mais difícil você achar algumas informações sobre as empresas, é mais difícil você achar algumas informações sobre... É como o cientista de dados, por exemplo, a pessoa de ciência de dados, né? É, seja ela, ele ou ela, a, essa pessoa trabalha. Ciência de dados varia de empresa para empresa, as responsabilidades, coisa e tal. Então, eu meio que fazia um pouco de entrevista por esporte. Mais ou menos na mesma época que eu estava passando por um bloco desse de entrevistas que eu fiz, eu estava tendo meio que uma crise existencial, assim, interna, de leve. No sentido de eu estava passando muitas horas trabalhando e eu não estava tendo tempo na minha vida pessoal para fazer coisas que eu gostava da palestra escrever blog post que eu desenvolvi esse gosto antes de chegar no Ifood e aí chegou mais ou menos nessa mesma época. Eu tava trabalhando bastante, tava legal, mas tava muito trabalho. E eu falei assim: "Pô, tô sentindo saudade disso. Eu preciso ajustar um pouco a minha carreira para poder conseguir voltar a ter isso no meu dia a dia, porque é uma coisa que me motiva a continuar trabalhando. É, compartilhar conhecimento sempre foi uma coisa que eu levei muito forte comigo. Eu fazia isso dentro do Ifood, mas eu precisava ter um tempo dedicado para isso no meu dia a dia. E tava tendo até conversas internamente com o Ifood para poder fazer esse ajuste na minha carreira dentro do Ifood e ter um pedaço do meu tempo dedicado a treinamentos, a produção de conteúdo técnico, por aí vai, principalmente internamente para o refúgio. Nesse mesmo meio tempo, é porque eu sou muito curiosa E sempre que tive curiosidade sobre Developer Relations Eu estava de olho se tinha vaga de Developer Relations No Brasil E não tinha Mas tinham muitas vagas no exterior Developer Relations, Developer Advocate Evangelist Varia de empresa para empresa o nome Mas é quase a mesma coisa em todas elas E o Brasil sempre tem uma defasagem Para alguns cargos mais novos, né? E Developer Relations é um deles Então acho, acredito que está começando agora A onda de Developer Relations no Brasil E aí eu... Foi procurar fazer entrevista nessas empresas que estavam fazendo developer relations para conhecer como é que era, como funcionava, qual que era o processo seletivo e coisa e tal. Apliquei para muitas, levei muitos não, principalmente não do tipo assim, a gente não está contratando na sua região. É, às vezes assim, pô, seu currículo é massa, mas a gente não está contratando na sua, na sua região e não tem como a gente abrir exceção, não vai dar. Então eu nem cheguei a fazer processos seletivos na maioria das empresas que eu apliquei e a. Ocasionalmente, a Auth0, ou Auth0, né, ela apareceu nas minhas pesquisas de empresas que tinham vaga de developer relations, e eu lia a descrição da vaga pensei, assim, poxa, legal. Eu não conhecia a auth como empresa até então. Fui pesquisar sobre a empresa, achei da hora o, pro, o produto da, da empresa, né, que a gente trabalha com autenticação, autorização, é, fluxo de login por aí vai, é, identidade, que é um, um, uma área relativamente nova para mim, mas é uma área super interessante. Super desafiadora também, é um, um tema difícil de tratar, e eu nunca tive medo de falar de, de temas difíceis, né? Tanto em ciência de dados, seja falar sobre algoritmos e coisa e tal, agora sobre identidade, autenticação, autorização, segurança, por aí vai. E aí eu apliquei para a Zero. A vaga era para o Canadá, para a região de Ontario, ali na cidade de Toronto ou Ottawa, que é onde a Alt Zero tem um endereço fiscal. E aí eu apliquei para a vaga e falei assim, bem, eu. Dou check aqui nesses requisitos da vaga, então tipo, combinam comigo com as coisas que eu tinha feito e tal eu já tinha experiência necessária, vamos ver se vai dar certo, não sei Aí me chamaram para a primeira entrevista, uma das pergun primeiras perguntas foi Olha, a gente essa vaga é para o Canadá, você tem interesse em... A gente não está contratando no Brasil, você teria interesse em reallocation? Né? De ser realocado para o outro país? Eu falei assim, é, ah, por mim sim porque já era um interesse de vida meu e do meu marido, na época era namorado, da gente se mudar para o Canadá, para ter uma experiência internacional e para melhorar a nossa qualidade de vida. Aí eu fui passando nas fases do processo seletivo, tipo, inesperadamente. Eu não tava botando moral, porque nenhuma das empresas que eu apliquei me chamou nem para a primeira entrevista. E essa empresa eu apliquei me chamou para a primeira. Eu falei assim, bem, eu vou para lá para conhecer a empresa. Vou mostrar um pouco do que eu sei e se der, se der tudo errado, pelo menos vai ser alguém que eu... Uma galera que eu vou ter conhecido que fazem coisas que eu gosto quer é fazer palestra, ir para eventos profissionalmente, né? E aí foi isso, eu fui passando nos processos seletivos E recebi uma proposta irrecusável Na época a gente estava ainda no meio da pandemia mais forte Onde as fronteiras estavam fechadas e tudo E aí eles fizeram a seguinte proposta Olha, a gente quer você na empresa A gente gostou de você na entrevista A gente achou que seu processo seletivo foi bom O desafio que você mandou foi ótimo Mas seria para começar do Brasil, tem problema? Eu falei assim, não, não tem problema nenhum Então eu comecei a trabalhar na Ciro na do Brasil tudo dando certo, num futuro não muito distante Estarei me mudando para o Canadá Para poder desempenhar as mesmas funções que eu já faço aqui no Brasil Só que lá do Canadá, que era um sonho eu, meus chefes acharam que era bom tanto para mim quanto para a empresa porque a gente tem um interesse é, na área a gente precisava de mais gente na área para poder atender o mercado canadense também então juntamos o útil ao agradável para me mandar para lá e aí devo estar indo como diria um amigo meu devo estar indo no futuro não muito distante mas é basicamente isso e aí para mim depois de assim eu nunca tive dificuldade com o inglês eu faço fazia aulas de inglês aulinha de inglês desde novinha então o inglês para mim é uma segunda língua por mais que eu passasse muito tempo sem assim, falar com pessoas em inglês, coisa e tal, tive que até dar uma desenferrujada um pouco aí da, da oratória em inglês, porque os músculos da boca não são acostumados a fazer alguns sons. E aí você pratica na aula, você aprende, mas se você para de falar durante muito tempo, meio que o músculo meio que desaprende um pouco. Então você precisa retomar o, a pronúncia das coisas. Mas aí deu tempo de eu retomar a pronúncia das coisas, fiz o processo seletivo todo em inglês, deu super certo E aí acabou que tá dando super certo, o trabalho tá ótimo, tá funcionando muito bem Então, se o seu objetivo, por exemplo, é trabalhar numa empresa internacional, você não vai poder escapar de falar uma segunda língua E aí eu falo internacional porque não necessariamente precisa ser uma empresa nos Estados Unidos ou uma empresa que fala inglês Pode ser uma empresa que fala outra língua, alemão, espanhol, qualquer outra língua, tem muitas pra escolher <risos> Mas é mais ou menos assim que está indo Então eu trabalho pra o Prauziro do Brasil Faço as minhas coisas de casa praticamente A gente está no mundo... Ainda está vivendo um momento pandêmico, digamos assim Então muito do meu trabalho é virtual É participar de eventos olhando para a câmera É fazer videoconferência com as pessoas É gravar vídeos, da palestras, live streams, podcasts e por aí vai Que é tudo virtual Mas assim que der uma estabilizada nessa parte pandêmica E volto a viajar a trabalho Inclusive, uma dos, dos motivos de estar me mudando para o Canadá é que viajar do Canadá para outras partes do mundo para fazer o meu trabalho vai ser relativamente mais fácil. Um pouco mais fácil do que seria no Brasil, da disponibilidade de voos e tudo mais. Então, é mais ou menos por aí que funciona. E eu sinto muita falta um pouco da, da cultura, né? É muito... A comunicação em inglês, ela é muito diferente da comunicação que você teria com colegas brasileiros. Então, a gente não pode compartilhar certos memes porque as pessoas não vão entender, entendeu? Eu sinto falta de mandar uns gifs com uns memes esquisitos, sabe? A Nazaré fazendo conta. Nem vai entender essas coisas. Tipo assim, eles vão achar engraçado que faz sentido, é visualmente entendível, mas não tem aquele apego cultural que você, entendeu? A gente pode ver, depende da sua idade, você até viu aquilo ali, não vale a pena ver de novo. Então, assim, esse tipo de coisa, assim, me faz falta, mas... Comparado com todas as outras coisas Que eu tenho de bom na empresa Tipo, é muito ótimo Então é, tipo, dá pra dar uma compensada E aí eu, compartil... eu faço igual aquela coisa, né A gente não xinga com os amigos quando a gente tá estressado, Compartilha os memes com os amigos <risos> Que aí é o que a gente tem para fazer Esse negócio da língua da... Que a Jéssica comentou, assim Acho que foi uma das coisas mais difíceis De ter começado numa empresa estrangeira, assim Porque eu convivi muito com coisas, né Tipo, de inglês, é, de filme Essas coisas Aí nós cheguei lá no primeiro dia de trabalho assim tipo não sussa tá inglês tem casa e aí veio oito horas de aula sobre pagamento sobre indústria financeira tendo que fazer pergunta e tendo e com oito horas de jet lag porque eu fui para São Francisco eram oito horas de diferença tipo duas da tarde eu tava o cérebro já já tá derretido ó. Faz tempo e, e eu acho assim se você se for ver assim a quantidade de blogs que eu escrevi de eventos que eu participei de coisas que eu fiz em 2019 que foi o um ano que eu entrei de empresa deu uma caída assim nos primeiros seis meses aquilo foi eu ter, meu cérebro eu não conseguia fazer mais nada meu cérebro não conseguia responder a nada que não fosse trabalho porque o processamento mental era lá em cima assim de putz como é que eu vou fazer como é que eu vou defender esse ponto tecnicamente em inglês Sei lá, às vezes eu, se eu tenho reunião muito cedo Que eu não acordei ainda Dá aquelas engasgadas O motor não pegou ainda direito Conviver perguntando o que você quer dizer com. Eu tenho uma história muito engraçada que aconteceu <risos> comigo. Então, eu, eu fui escrever um pull request e era um pull que ia ser revisado por um cara que era tipo, muito sênior. Ele era muito sênior. E ele era uma pessoa com uma vibe intimidadora. Ele não era uma pessoa intimidadora, mas ele tinha aquela vibe intimidadora, sabe? Aquela pessoa que você quer... Ele pode se esforçar super para não ser intimidador. Mas ele emanava aquela aura de, de pessoa que tá muito outra, outro nível acima de mim E eu tinha que pedir para ele revisar o meu request E eu tava assim, tensa, tensa Aí mandei, isso era tipo, sei lá, mês três da empresa Tipo uma coisa assim Acho que ele era a pessoa mais sênior dentro do escritório de Dublin Eu tava naquela tensão, mandei o request para ele Aí ele pegou e escreveu assim I am bullish Aí, bullish é um termo financeiro para dizer que, eu, pô, adorei, tô animado, isso aqui é legal é, Era um termo assim, e eu entendi, this is bullshit, que é, isso é uma merda E eu surtei, surtei na minha cadeira, eu falei, ferrou, o cara mais cênio tá me falando que o meu código é uma merda não, sou... <risos> eu não sei o quê Aí eu, depois de uns 15 minutos surtando, eu mandei uma mensagem para uma amiga minha O que que ele quer dizer com <risos> não sei o quê ela não isso aqui é um termo financeiro quer dizer que ele gostou que o que você fez foi muito bom então tipo foi meia hora surtada pensando que a pessoa tipo tinha nossa xingado meu código ali na lata e na verdade a pessoa tava super animada tipo achou muito bom a solução muito boa a solução que eu tinha feito então essas coisas acontecem sabe você não vai entender você vai ter que pedir para pessoa repetir você vai ter que é, você vai caguejar você não vai lembrar do termo correto e, e acontece bola para frente vida que segue <risos> e eu sempre pergunto o que você quis dizer com eu acho que, primeiro, assim, né? Aqueles cheques de linguísticos de deixa eu conferir se eu estou entendendo o que você está falando e repetir para a pessoa, às vezes, a mesma coisa que ela falou com as suas, com as suas próprias palavras é, tipo, é uma coisa que vai acontecer independente do que você estiver fazendo na vida. Pelo menos eu sempre fiz muito isso só para garantir que está todo mundo na mesma página. É, dado que eu sempre interagi com pessoas de times diferentes e essas pessoas tinham expectativas e conhecimento da tecnologia que eu estava trabalhando diferentes de mim, então é sempre bom. Aí, quando você bota isso numa outra língua, vai acabar fazendo tipo com muita frequência. É, eu acho que uma sorte grande que eu tive também é que a Audzero, por mais que ela seja uma empresa sediada e fundada nos Estados Unidos, ela foi criada por... É, os criadores são argentinos. É, que moram nos Estados Unidos há muito tempo Tem muitas pessoas de nacionalidades diferentes e diversas na empresa Então a gente sempre evita termos muito específicos Que é curioso, porque fala muito sobre aquela coisa de inclusão Então a gente... Ou se a gente usa um termo muito específico, a gente explica esse termo é, com certa frequência e com naturalidade para poder a pessoa entender. Porque a gente sabe que tem diferenças culturais e linguísticas dentro do nosso time. Por exemplo, meu time, eu tenho um britânico que nasceu na Alemanha e mora na Austrália. Eu tenho uma moça que morou em três países nos últimos dez anos. E aí ela tem um sotaque misturado de britânico Com espanhol Porque ela fala espanhol E aprendeu inglês na Inglaterra Eu tenho um cara que fala umas cinco línguas Que mora na Bélgica Tipo assim, umas coisas muito absurdas, né? Eu, pobre coitada, só falo português e inglês E malemar <risos> Malemar não, vamos ser justos Eu falo muito bem as duas línguas Mas às vezes fica faltando uns vocabulários Que não tem porque você não cresceu naquela segunda língua E eu só aceito que às vezes Eu só vou ficar repetindo a mesma palavra Para dizer que eu estou muito animada Que é awesome Bye. Okay. Ou, ah, esse aqui tá legal, great. Aí, entendeu? E tipo, me falta. E aí eu lembro assim: ah, tinha essa outra palavra. Aí uma coisa que eu tô fazendo muito é ler livros que não são técnicos para poder relembrar algumas coisas de vocabulário e tal. Então, o fato da minha empresa que eu trabalho ser multicultural, não ser só pessoas dos Estados Unidos ou só pessoas de um lugar que fala inglês, é, também ajuda nesse sentido. As comunicações se tornam mais simples, as pessoas têm um grau de tolerância a, a diferenças na forma de se expressar muito maior do que eu já encontrei, por exemplo, no Brasil. No Brasil, a gente tem diferenças muito variadas em relação à região do país que você veio, e na forma que você se comunica, e a tolerância para a forma que você se comunica por ser de outro lugar é muito menor do que é que eu estou tendo na imprensa nacional, curiosamente falando. Então, assim, por mais que, que seja uma língua diferente, uma cultura diferente, tem alguns ajustes a fazer e coisa e tal, eu ainda noto que tem uma certa, culturalmente falando, tolerância e, e incentivo a você ser paciente com os colegas e tentar entender antes de fazer o julgamento e coisa e tal. O que é uma coisa bem interessante também, que me ajudou no sentido de diminuir as barreiras que eu talvez viesse a ter comunicação. Por exemplo, eu faço vídeo. Minha, minha Parte do meu trabalho é fazer vídeo. E o meu sotaque em inglês não é um sotaque perfeito de alguém que nasceu num país que fala inglês. E tá tudo bem, daí <risos> você tira. Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui É porque quando uma empresa multi multicultural Todo mundo tá falando uma segunda língua, né? Tipo, o inglês não é nativo para as pessoas E aí acho que as pessoas Quando elas não falam uma segunda língua E elas aprenderam, né? Elas se tornam muito mais humildes No sentido de, tipo, é difícil Eu tenho que trabalhar Quando é só língua nativa, é mais... Passei por isso também É, e como eu falei numa palestra da Python Brasil já Não peça desculpas pelo seu inglês Saber falar uma segunda língua é difícil pra caramba Não peça desculpas Fala não entendi, repete o que você quer dizer, mas não, peço desculpa Pede para falar mais devagar, eu falo muito isso Dá para você falar mais devagar eu, eu, Olha que eu sou uma pessoa que fala rápido E eu peço para as pessoas falarem mais devagar Para eu garantir que eu estou entendendo as coisas A gente já está acabando Mas a gente vai continuar na mesma parte do assim, mundo né? Um pouquinho é, fora do Brasil Porque a gente quer saber como é estão tá as experiências no trabalho atual E tem uma pergunta sobre isso Oi, a minha pergunta para Letícia é, qual foi o seu momento mais desafiador no Stripe um, e o que, que você levou como ensinamento dessa experiência? Então, essa que fez a pergunta é a Juliana Martinhago, ela trabalha comigo, ela é designer, product designer do meu time, e a pergunta é difícil de responder. Eu tive muitos momentos difíceis, assim... Por, por motivos distintos. Eu já tive... Quando eu comecei... Assim, sempre brinco que quando eu entrei, eu achei que eu ia ser demitida todo dia. Depois começou a ser toda semana. Depois começou a ser todo mês. Depois você começou a ser a cada dois meses. Eu acho que agora está uma vez por ano. <risos> o que tá <tal> uma vitória? <risos> eu acho que um, um momento para mim que foi muito difícil... E não tem, é, eu, eu, eu liderei um projeto que foi muito difícil, mas eu não vou falar desse projeto. Eu vou falar... Uma outra coisa, eu recebi uma oportunidade para trabalhar num time, que é, que é o time que virou o produto que eu trabalho agora, que é o Stripe Tax. e eu recebi essa oportunidade, eu fui a primeira engenheira a trabalhar nesse time, depois do líder técnico. Então, era o líder técnico, o especialista em Texas, a Product Manager e eu. E eu estava no momento da minha carreira ainda, eu tava acabando, tinha acabado de começar na Stripe e tudo mais, e era um projeto muito desafiador, era fazer uma coisa, era fazer o um MVP do, do que hoje é o produto, e era uma coisa muito desafiadora e foi muito difícil por muitos motivos, porque taxes, para quem não não fala inglês, é imposto. Então o nosso produto faz, trabalha com cálculo de imposto sobre venda. Nos Estados Unidos se chama Sales Tax, na Europa se chama VAT. V e o, o, o, o problema em si já é difícil. Tem umas coisas absurdas, por exemplo, na Grã-Bretanha um biscoito Sabe aqueles biscoitos de gengibre de Natal que a gente vê em filme? Tipo do Shrek. No, na, na, no Reino Unido, se aquele biscoito tem botões de chocolate, ele é taxado como pão, que é taxado a 0%. Ou seja, não é taxado. Mas se ele tem uma camiseta de chocolate, ele é taxado como bolo, que é um item de luxo que é taxado em, sei lá, 20 e tantos por cento. Ou seja... <risos> O, o, o, a área em si é difícil Sei lá, a primeira peruca do, do ano é, imposto, é sem imposto Então a gente, tipo, tinha A gente teve discussões do tipo Como que a gente vai fazer com isso A gente vai colocar na API É a primeira peruca do ano Booleano sim ou não <risos> Tipo, é, o, o, o conceito em si já era muito difícil de aprender Então a gente tinha um projeto muito desafiador Com uma equipe muito pequena Com uma, um ramo muito difícil e aí, quando eu olhei para tudo aquilo, assim, e, é, e aí o meu time, depois entraram outras pessoas, o meu time era de pessoas muito mais experientes que eu. Muito. Tipo assim, todos eles tinham mais de oito anos de experiência, além de mim, tipo, do que eu tinha. E aí, a coisa que foi mais difícil foi o que, que eu agrego para esse time. O que, que eu estou fazendo aqui? Porque esse, esse, o sentimento de... Eu não, não deveria estar aqui. Eu não estou, né? Aquela coisa toda foi tipo assim, foi no no talo, assim, lá em cima. E ao, aos poucos tinha tem, tem algo, tinha um, dois engenheiros que eram aquelas pessoas que sentam e escrevem o código inteiro e produzem um negócio, um MVP do dia para noite. Eu falo, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? E perceber dentro daquilo, daquele projeto, daquele time, que eu não sou aquela engenheira. Eu não sou a engenheira que vai sentar e vai escrever um produto do dia para a noite. Eu não sou aquela engenheira que vai sentar em três horas e escrever mil linhas de código que vai resolver o problema. Pode não ser o melhor código, pode não ser o que, mas vai ter aquele negócio. Eu não sou essa engenheira, eu sou um outro tipo de engenheira. Eu sou a engenheira que se preocupa com quem está começando, que escreve a documentação, que se coloca no lugar do nosso, do nosso cliente. Eu sou esse outro tipo de engenheira, que tem o seu valor, que tem a sua importância, mas que não é a pessoa que vai produzir mil linhas de código em 15 minutos e resolver o problema do código, ou que vai, tipo, debugar o negócio em 5 segundos de descobrir qual é o problema. Eu não sou essa engenheira, e está tudo bem. Então, assim, esse aprendizado de entender o que, que eu sou única dentro daquilo, o que, que eu agrego para o time, e que isso é a minha característica, e isso é importante, e isso tem valor, acho que foi um dos aprendizados mais difíceis da minha vida. E até hoje, assim quando eu vejo um desses, dessas outras engenheiras, né, que, que é essa pessoa que senta e escreve um serviço do nada, e monta um negócio, é, tipo, quando eu olho para aquilo, a primeira reação é putz, eu não sou essa engenheira. Então eu trabalho todos os dias de falar não, mas não tem problema, eu sou um outro tipo de engenheira, tá tudo bem, eu, eu consigo, é, meu valor é outro, não é isso que eu, que eu trago para a mesa. Então assim... É, a barra era muito alta. Os, assim, eu tive por quest de ter mais de cinco comentários. Porque o meu código não estava bom. Não tinha nada a ver comigo. Tinha a ver com, que, com o meu processo de aprendizado e tudo mais. Porque a barra estava lá em cima. Porque essas pessoas tinham muito mais experiência do que eu. Porque elas eram outro tipo de engenheiro. Hoje eu faço muitos comentários por quest. Eu faço muitas dessas coisas. Mas eu ainda tenho que ficar pensando. Meu valor é outro. O que eu agrego é outro. O que eu trago é outra coisa. O que eu trago para a mesa é outra coisa. E é uma lição difícil que eu tenho que, de vez em quando, voltar e pensar, assim, não, tá tudo bem. Eu não sou esse tipo de engenheira e tá tudo bem. A Ceci tá, tá meio, meio de boca aberta, assim, mas bacana tá tudo bem. Eu tava, assim, pensando, bem reflexiva de como é interessante, né, que cada trabalho a gente tem uma, uma experiência e um aprendizado bem, bem diferente. E não necessariamente é um, uma, um aprendizado técnico. Você evolui enquanto profissional, mas aí não é sobre essa perspectiva de ferramenta e... É outra coisa que também agrega super e te transforma também, isso é bem massa. Como tá esse desafio, Jéssica? De mudar, de... Mudar entre aspas, né? Porque o que tu tava fazendo hoje, a comunidade já via há muito tempo. Como tá isso para ganhar dinheiro com isso? <risos> Ah, pô, a parte de ganhar dinheiro isso é bem legal mas assim é, falando dos desafios eu acho que para mim o principal desafio hoje é que eu não só mudei de área de trabalho saí de data science né de ciência de dados para developer relations né como também eu saí de data science no trabalho é, no sentido de que eu não faço mais talks sobre data science eu não faço mais talks sobre ciência de dados eu não faço mais talks sobre projetos de ciência de dados o que eu faço meus vídeos e palestras hoje são sobre identidade autenticação autorização e segurança de aplicações então Além de re reaprender o que é fazer, dar palestras, escrever blog post no contexto profissional, empresarial, digamos assim Que eu sabia fazer isso para mim, do jeito que eu gostava Do jeito que para mim tava bom É óbvio, né? Tinha coisas que eu achava, achava que dava pra melhorar E fui aprendendo, fui melhorando Mas tem um ritmo muito particular seu Quando você faz palestras Porque você quer por vontade própria E fazer isso num contexto profissional É um desafio diferente Que às vezes as pessoas não se dão conta Por exemplo, eu não só simplesmente submeto palestra para evento. Eu também tenho que tentar submeter palestras para evento que vão avançar a discussão sobre autorização, autenticação, identidade, segurança. É, nem sempre vai ser sobre a empresa, mas são sobre temas que a empresa trabalha e coisas, problemas que a empresa resolve. E aí que vem a grande pegadinha, porque eu tenho muita experiência em colocar coisa em produção, eu sei quais são práticas de desenvolvimento de software, eu tenho muita experiência nisso, mas eu ainda estou aprendendo sobre o mundo que é identidade, autenticação, autorização e segurança. É um, vamos dizer assim, é um ambiente de trabalho, de conhecimento, uma área de conhecimento muito complexa, muito velha, que existe há muito tempo, e que tem muitas coisas muito bem definidas, e que é impossível você aprender em três meses. Então tem desafios, tanto do o que é fazer palestras, escrever blog post, produzir conteúdo técnico profissionalmente, como o que é fazer tudo isso, dado um contexto de uma área de conhecimento Conhecimento nova para mim. Então, meu maior desafio hoje em dia está sendo me lembrar. Todo santo dia, que por mais que eu tenha experiência com algumas coisas, tem outras coisas que eu preciso aprender, que eu preciso aprofundar meus conhecimentos, que eu preciso desenvolver meus modelos mentais para entender aquilo e conseguir explicar isso para alguém. Porque o meu objetivo hoje não é entregar software, embora eu escreva código, faça amostra de código e faça projetos com código, principalmente para mostrar para as pessoas como funcionam as coisas. O meu objetivo hoje é facilitar a vida da desenvolvedora, do desenvolvedor que quer entender. Sobre identidade, quer entender sobre autenticação, quer manter suas aplicações seguras e facilitar isso como? Compartilhando conhecimento. Em que formato? Em que plataforma? Então, tudo isso tem toda uma estratégia por trás. Então, por exemplo, quando eu trabalho, eu produ... quando eu pego um tópico, sei lá, vamos falar sobre token JWT, né? Na verdade, JWT já tem token no nome, mas assim, sobre JWT, que é um tipo de token que é baseado em JSON, que é trocado por APIs no mundo inteiro. Você provavelmente já usou e você não sabe. Por exemplo, quando você pega acesso para uma API, você recebe um token de acesso de volta que te permite acessar outras coisas dentro daquela API. Eu já tinha usado JWT, sabia o que, que era, sabia que existia, já já tinha feito alguns, já tinha tido que validar outros, mas eu nunca tive que explicar para uma pessoa que o JWT vem de uma especificação, que tem regras que definem o que é um JWT, tem regras que definem a atuação de um JWT dentro do contexto de autent autenticação, de controle de acesso, e todos esses contextos históricos que definem o que é, como funciona, as variações que você pode ter de um tipo de token, como que ele é empregado no cenário é, de um token de acesso ou de um token de identificação de usuário, por aí vai, eu não sabia essas coisas. Então eu tive que aprender. E todo dia tem uma coisa que eu preciso aprender. Por exemplo, OpenID Connect, que é uma das coisas que eu tenho que falar sobre, que estou aprendendo sobre, por aí vai. E, e tudo isso são coisas complexas. E que a maioria das respostas para as perguntas é depende, entendeu? E porque, assim, depende do contexto, depende do exemplo que você está lidando, depende do qual é a aplicação, para que que serve, qual que é o nível de segurança que você quer dar. Você pode dar mais segurança, pode dar menos segurança, você pode dar mais informação, menos informação. Então, eu preciso sempre me lembrar que, por mais que seja tudo muito novo, eu não vou aprender tudo de uma vez. E lembrar do que eu não sei. Porque graças a Deus, a minha equipe é tão boa, que é fácil você saber o que você não sabe, né? É, você consegue ter pessoas para te apontar. Olha, você precisa estudar um pouco mais essa coisa aqui, você precisa estudar um pouco mais aquela coisa lá. É, o que ajuda muito. Porque quando você nem sabe o que você não sabe, piorou. Mas, assim, o meu desafio principalmente tem sido nesse sentido, de manter a calma, de saber o que eu sei, que eu sei falar com pessoas, eu sei escrever Ver conteúdo, depois que eu entendo algo, eu sei explicar isso para alguém. E lembrar que eu preciso me dar tempo de aprender as coisas novas que eu estou aprendendo, que eu não vou aprender da noite por dia, e que enquanto eu tô aprendendo, eu preciso ir fazendo outras coisas. Por exemplo, uma coisa que a gente fala pouco, né, para developer relations é como a gente mede impacto e que isso guia muito o nosso trabalho. Então, se você trabalha com fazer vídeos para o YouTube, impacto é medido em quanto tempo a pessoa assistiu num vídeo. Impacto pode ser medido também em quantos dos links que eu disponibilizei na descrição do vídeo foram clicados. E esse tipo de coisa. Mas é muito mais difícil, por exemplo, medir impacto quando você vai para eventos evento. E isso faz parte do meu dia a dia, apesar de eu não falar tanto sobre isso. Eu falo mais sobre dar palestra, fazer amizade nos eventos, entendeu? Conversar sobre tecnologia, que essa parte é legal. Mas tem toda outra coisa por trás disso Que quando o pessoal fala assim Ah, você só vai pra evento da palestra, é fácil Eu falei assim, não, não é fácil Explicar um negócio difícil, não é fácil Porque eu preciso passar um tempo entendendo aquilo ali De forma que eu consiga explicar isso para parecer que é fácil né? Tem aquela diferencinha entre parecer que é fácil Mas que na verdade não é Diminuir um pouco a barreira, né Porque eu sou uma pessoa que explico de uma forma diferente De outra pessoa do meu time E aí às vezes tem gente que entende mais um colega Do que vai me entender e vice-versa Então... É bastante desafiador você ter paciência consigo quando você está aprendendo. É, principalmente dado que você já sabe muita coisa. Então, eu sei como funcionam as APIs, eu sei o que é o paradigma hash, eu sei o que é o só uma API, é API Hashful. De vez em quando eu tenho que relembrar essas coisas, porque às vezes eu esqueço. Ainda estou aprendendo sobre essas paradas toda de identidade, autenticação, blá, blá, blá. Então a paciência consigo mesmo, a gente começa a praticar com mais frequência a partir que a gente vai virando mais sênior, né? Para poder aprender coisas, para poder se lembrar que você não sabe tal coisa, para poder relembrar e tal. Então, tem sido um grande desafio, porque eu tenho uma mania de achar que as coisas deviam estar sendo mais rápidas. Nossa, eu devia estar sabendo falar sobre isso mais cedo. Eu devia estar, tipo, com um modelo, um exemplo de código pronto mais rápido. Mas como? Você não sabia como fazer isso até, sei lá, semana passada. Como? Você não sabia nem que isso existia até outro dia, entendeu? Então tem que ter esse negócio da paciência consigo, é muito difícil. Porque eu acho que, pelo menos, toda pessoa que trabalha se cobra muito. Porque a gente não chega pro trabalho assim, hoje eu vou trabalhar mal, vou entregar um negócio ruim. Eu não conheço uma pessoa que fala isso. Vou chegar no emprego e vou desempenhar mal o meu, meu, meu, meu trabalho. A gente quer desempenhar bem. Mas às vezes a gente não conhece as coisas, a gente precisa melhorar e tal. Aí graças a Deus a gente é ótimo gente me ajuda, mas assim... Você precisa ser paciente sigo mesmo, e é muito difícil Para mim é o maior desafio hoje em dia Porque eu, eu sou, o meu ritmo é acelerado, eu estou sempre fazendo de coisa. Então eu quero fazer tipo, as coisas andarem mais rápido Às vezes eu tenho que lembrar que... Calma, Jéssica, vai ter que fazer um cursinho ali sobre... Sei lá, desenvolvimento para poder relembrar uns conceitos que você não lembra mais Porque você não estava mexendo com isso faz, sei lá, três anos, entendeu? Então é tipo assim, acho que para mim o maior desafio está sendo esse mesmo, ser paciente Muito obrigada, minha gente A entrevista foi massa eu aproveito para parabenizar vocês pelo prêmio de novo novamente. Assim, foi mais do. É só um reconhecimento pelo trabalho que vocês estão fazendo há anos nas comunidades e principalmente na comunidade Pai Ladies, que é onde eu conheço vocês. E agradecer pela oportunidade de estar aqui conhecendo e interagindo e trabalhando juntas. Assim, muito obrigada pela generosidade. Ceci arrasou como o host. Já pode entrar aqui na lista. Vamos, vamos começar a organizar mais episódios aí que Ceci mandou muito bem. Mandou bem demais. Muito obrigada por ter organizado. Pra quem não sabia, a Ceci tá no backstage aqui da, da, da produção do pizza, ajudando um monte. Eu e a Jéssica estamos bem sobrecarregadas E Ceci tem sido o monjinho que apareceu na nossa vida para ajudar com pizza. Ela que teve a ideia, ela que organizou os áudios, ela que mandou mensagem para todo mundo. E, então, um beijo para vocês e obrigada por estar aqui ajudando a manter essa iniciativa viva. Ceci é um excelente exemplo de como a gente precisa se apoiar nas nossas amizades para poder fazer as coisas acontecerem. Porque se o episódio do Pizza esse ano foi porque Ceci estava aqui para ajudar a gente. Então, quando vocês postarem aí no, postarem no Twitter e coisa e tal, agradeço ao Ceci também, que o Ceci é maravilhosa e faz a nossa vida funcionar. É verdade. Obrigada mesmo pela oportunidade de aprendizado. Eu aprendo muito com vocês. É muito massa estar aqui colaborando. É assim que a gente vai acabar mas esse ano do Pizza no 40 episódio celebrando os quatro anos do primeiro e mais amado podcast Ciência de Dados celebrando essas maravilhosas, celebrando o projeto e, e vocês também, ouvintes que estão aqui é, acompanhando o Pizza esses, esses anos e se chegou agora, maratona vai desde o primeiro, que já tem muito conteúdo produzido e conteúdos maravilhosos. Obrigada por vocês estarem aqui seguir o podcast e ano que vem tem mais. Valeu, pessoal. Beijo. Tchau, pessoal. Feliz Natal. Uh! Feliz Ano Novo. boas festa.